Olá, meu nome é Reinaldo Barreto e esse é mais um vídeo levando a palavra do Adiante, Adiante. Nesse vídeo você vai aprender a instalar o Adiante Studio de forma muito rápida e simples. Esse vídeo é baseado nas dicas do canal Dicas do Adiante Framework do Fabrício e no script do Luciano Ribeiro. Se você já conhece o Adiante... Olha a marcação do vídeo e pula direto para a parte que já te interessa. Se você não conhece o Adiante, fica aí para o Momento Jabá Absurdo. Olá, bem-vindo ao Momento do Jabá Absurdo. Eu vou te apresentar um framework chamado Adiante Framework e o Estúdio IDE. Essas duas ferramentas são criadas pela Adiante Solution. E, esclarecendo, este não é um jabá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 Adiante, ele foi feito com base no canal Dicas do Adiante Framework do Fabrício e do script do Luciano Ribeiro. O que eu fiz foi pegar o script do Luciano, dar uma incrementada com base nas dicas do Fabrício e chegar na minha situação. Eu fiz isso só por diversão. Eu reinstalei meu sistema operacional com Ubuntu e Ubuntu. E eu precisava de reinstalar o Adiant Studio. Então, resolvi pegar esse script e queria também o Adiante Studio no um tema dark. Se vocês olharem aqui no Dicas do Adiante Framework, tem o um vídeo sobre instalação no Linux. E tem também como deixar o tema dark. Lá vem falando tudo completo. O link do script que nós vamos usar tá aqui. Esse link em amarelo vai ter na descrição do vídeo também. Está no GitHub e ele já faz todo o serviço. Como é que você faz para usar esse script? Você entrou no GitHub, seguiu as instruções, que é basicamente você vai baixar o arquivo do Bash. Vai executar essa linha de comando para tornar ele como executável. Vai iniciar o instalador e pronto, seja feliz. Está aqui o, instala o instalador. Quando você inicia, ele já vem com essa carinha. Basta você informar o que você deseja. Instalar ou remover. Vamos instalar ele vai iniciar o processo de download de tudo que é necessário e agora vamos para a mágica da edição de vídeo para não perder muito tempo. Muito bem, o processo de instalação já está concluído. Aqui você pode ver as etapas, o que, que aconteceu e traduzindo é basicamente o seguinte, o script faz o download do que é necessário chega um determinado momento que você informa a sua senha de sudo, depois ele coloca tudo no lugar correto e cria um atalho para você do adiante. Se Chegarmos aqui, digitar adiante, ele já está aparecendo aqui, é só carregar. Bingo! Está aí o nosso adiante com est o estilo dark, que era tudo que a gente queria. Você deve estar tá pensando, mas eu não quero o estúdio no, no tema dark. Tudo bem, é só você alterar o tema, o seu ambiente, que ele vai ser alterado junto. Ok? Eu prefiro o tema dark. Esqueci de falar, nesse momento eu estou usando o ambiente gráfico do Ubuntu. porém isso vale também para o ambiente gráfico do Ubuntu, ou no caso, o XFCE e o Gnome. Ah, eu não quero mais o a IDE, o Studio, eu quero remover. Você chama o script de install, informa que você quer remover e a mágica acontece.